Nos anos 2000 nasceram grandes franquias de hack and slash. Devil May Cry, God of War, os novos jogos de Ninja Gaiden, os Star Wars The Force Unleashed, Dante's Inferno, os jogos da série Darksiders, os novos Prince of Persia e uma lista enorme de games memoráveis. E como se destacar num cenário desse, com outro jogo hack and slash? Eu vou ser sincero. Para mim seria muito difícil, até que a SEGA em parceria com uma nova soft house chamada Platinum Games solta um trailer desse Snipe, com uma personagem feminina B10 e cheia de sensualidade com uma estética inexplicável, e misturando de maneira única tudo que nós gostamos no jogo de ação e aventura todo mundo literalmente queria pôr as mãos em baioneta, no jogo, tá? no vídeo de hoje vamos descobrir juntos como foi a criação de Bayonetta porque existiu tanta polêmica sobre a personagem a ponto do jogo ser proibido em alguns países porque a própria SEGA ameaçou cancelar o game e eu vou te falar só por causa dos óculos da baioneta. tudo isso e muito mais no vídeo de hoje sobre toda a criação e desenvolvimento de baioneta. e no final ainda tem a minha história com o jogo e vai ser agora então, bora! A Platinum Games e a proposta inicial de Bayonetta a história da Soft House responsável pelo desenvolvimento de Bayonetta começa numa subsidiária da Capcom. A clover studios essa desenvolvedora era formada pelo time que tinha sido responsável pela produção do porte de beautiful joe para playstation 2 para produzir o jogo seguinte da série a capcom resolveu transformar essa equipe num estúdio semi independente com o nome de clover studios uma abreviatura que fundia as palavras creativity e lover amor pela criatividade era um conceito interessante para representar um estúdio que tinha como tarefa produzir propriedades intelectuais novas e criativas para a Capcom. Assim, o estúdio seguiu produzindo jogos da série Beautiful Joe, além de God Hand e Okami, dois jogos que têm o seu desenvolvimento aqui no canal. Porém, em 2006, pouco antes do lançamento do seu último jogo, a Soft House encerrou as suas atividades, após a saída de alguns membros chaves do time. Dentre eles, Shinji Mikami e Atsushi Naba, que logo em seguida fundaram juntos uma empresa chamada Seeds. Porém, essa nova companhia manteria essa identidade por pouco tempo, pois um ano depois ela se fundiria a outra pequena e nova empresa, a ODD Inc, que tinha em comum o fato de também ter sido fundada por um ex-funcionário da Capcom Tatsuya Minami, a nova empresa surgida da fusão das duas recebeu o nome de platinum games porém a nova empresa simplesmente não anunciou o desenvolvimento de qualquer grande projeto o que mudaria após uma colaboração de peso em 2008 a platinum games firmou uma parceria com ninguém menos que a sega o acordo entre as empresas Daria a SEGA a tarefa de publicar quatro jogos que seriam produzidos pela Platinum. Esses jogos deveriam ser criativos e inovadores, algo no espírito de trabalho do antigo Clover Studios. A parceria era interessantíssima para a jovem Platinum Games, pois permitiria que seus jogos fossem distribuídos no Ocidente, enquanto a SEGA, por outro lado, teria direito à propriedade intelectual desses quatro jogos, com a tarefa de criar quatro jogos inovadores a Platinum Games começou a designar os profissionais responsáveis por cada projeto. E além de seus fundadores, a empresa contava com outro funcionário importante que, que tinha saído da Capcom, junto com Mikami e Inaba E eu estou falando de ninguém menos que Hideki Kamiya Designer e diretor de títulos de peso, como Resident Evil 2 e Devil May Cry Desde a sua saída da Capcom, Kamiya vinha trabalhando em jogos casuais Aqueles games para serem jogados na sala de estar por toda a família Um tipo de jogo que costuma garantir bons lucros lucros, porém a Platinum Games tinha outros planos para ele, a empresa decidiu que um dos quatro games do acordo com a SEGA, seria um jogo de ação estiloso, e eles tinham o diretor de Devil May Cry na sua equipe, então entregaram o desenvolvimento desse jogo nas mãos de Kamiya, e o abordaram dizendo, queremos outro dos seus jogos de ação em 3D assim com a ideia de produzir um jogo de ação inovador, baseado no que havia feito em Devil May Cry Kamiya começou a montar uma equipe dentro da Platinum Games, e essa equipe logo se mostrou empolgada com a ideia. A maioria dos membros estava parada ou em projetos menores e casuais. A ideia de produzir um jogo de ação partindo de Devil May Cry, mas com criatividade e inovação, deixou a equipe bastante motivada. Mas uma primeira questão óbvia logo surgiu na mente de Camia: Como inovar um gênero em que tanta coisa boa já tinha sido produzida? Uma resposta para essa pergunta começou a surgir na sua mente, quando ele notou que a imensa a maioria dos jogos de ação e aventura Tinham protagonistas masculinos Mas a diferença que o diretor queria Não estaria apenas no gênero da personagem Ele pensou não só numa personagem feminina Mas numa personagem sensual Ele queria uma alta carga de sensualidade Por parte da protagonista Para que se mesclasse com a própria ação do jogo Nesse sentido ele idealizou Uma personagem bela e mística E a ideia de bruxa Lhe veio à mente como algo relacionado a um conceito de mágico e misterioso, que poderia ser usado nesse diferencial. Desse modo, ele chegou à conclusão inevitável que uma ação orientada por essas ideias não poderia ser uma porradaria genérica. Ainda se valendo do tema da bruxa e da sensualidade, ele pensou em combates que envolveriam magia e uma ação intrincada de armas e movimentos graciosos. Formando um espetáculo aos olhos do jogador, sem deixar de ser um combate decidido pela jogabilidade do joystick. Com tudo isso em mente, ele pensou nas armas de sua personagem, e decidiu partir de armas já existentes, porém tornando-as únicas, não só em design, mas no modo como seriam utilizadas. Ele queria quatro armas, uma para cada membro do corpo da personagem. Essas armas seriam pistolas, e a inspiração inicial para o seu uso em combate, viria dos dois jogos anteriores da carreira de Kamiya, Devil May Cry e Beautiful Joe. O diretor tinha incluído Dante, o protagonista de Devil May Cry, como personagem desbloqueável em Beautiful Joe, e nesse game, Dante tinha ataques que acertavam o inimigo com sua arma, para em seguida, no mesmo ataque, Deferir um tiro. Camilla queria utilizar essa ideia de bater e atirar no mesmo golpe. Com a bruxa do jogo que estava desenvolvendo. Ao pensar ao mesmo tempo em arma de fogo e golpe de impacto. Camilla lembrou das baionetas. Baioneta é uma espécie de punhal. Feito para ser anexado à ponta de uma arma de fogo. Geralmente de cano longo. Fazendo com que ela possa ser utilizada também como uma lança. Ele pegou o termo bayonet. E acrescentou o A. Para dar um toque feminino. Baioneta suou bem aos ouvidos. E lhe pareceu um nome incomum. Uma novidade que casava bem com a ideia da sua personagem. Assim esse seria não só o seu nome. Como o nome do projeto em si. Enquanto as armas. Teriam nomes inspirados. Numa antiga balada folclórica inglesa. Chamada Scaramore Fair. Estavam lançadas as ideias básicas. Do que seria o jogo. Sua personagem. E seu sistema de combate. Porém antes de ir além no Desenvolvimento dessas ideias, eles precisavam sentir elas na prática. Assim, Camia e sua equipe desenvolveram um protótipo. Em que uma figura feminina genérica, poderia ser controlada em combate com as quatro armas. Os modelos dos inimigos nesse protótipo, eram lutadores de judô com poucos movimentos. A equipe já possuía esses modelos prontos. E os espalhou aleatoriamente pelo cenário, para ter uma noção de combate e da movimentação. Após cerca de um mês de trabalho, o propósito desse protótipo estava concluído. Eles tinham uma boa base do que queriam colocar no jogo, e como se sentiam na prática em relação a cada uma dessas coisas. Contudo, esse protótipo era graficamente rudimentar, e tudo nele era muito genérico, inclusive a personagem controlável. Por isso, após o fim do trabalho, a grande dúvida era, como seria afinal a personagem, que concentrava e embasava todos os conceitos de inovação do jogo. O próximo passo era óbvio e necessário. Kamiya e sua equipe tinham que desenvolver. O design de baioneta e seus inimigos. Kamiya já sabia quem ele queria para a tarefa de dar forma e visual para a baioneta. A ilustradora Mari Shimazaki. Ele também já tinha as palavras-chave. Sobre as quais queria que a desenhista trabalhasse. Feminino preto, ele queria que a personagem evocasse o gênero feminino enquanto sua cor predominante deveria ser o preto, dos estereótipos de bruxa associadas ao mistério, Caminha também tinha as ideias básicas para o design de baioneta, ainda assim o processo criativo foi qualquer coisa, menos fácil vários designs foram propostos dentro dessa ideia, e em todos eles algum detalhe parecia não estar certo, eles não eram ruins mas nenhum deles fechava Sempre parecia que faltava algo Ou poderia ser um pouco melhor O cabelo da personagem Deveria lembrar algo como um chapéu pontudo De uma bruxa e ser vasto Como se tivesse vida Mas ele acabava tão grande Que escondia a própria personagem E até parte do cenário Enquanto a cor preta não conseguia contrastar Com os cenários que eram mais escuros E acabava sendo difícil de saber O que era o que O desenvolvimento do jogo quase travou nessa parte Havia muitas discussões entre a equipe, e eles não queriam trocar de ilustradora mas nenhum dos designs de Mari Shimazaki Parecia dar certo com a ideia de baioneta Na verdade, à medida que a insatisfação crescia As ideias se afastavam cada vez mais das intenções iniciais Chegaram a fazer uma baioneta loira e ruiva Olha só que sacrilégio Eu não imagino isso não, vocês imaginam? Para por fim a esse impasse Kamiya sentou diante de todos os designs apresentados E notando esse afastamento da ideia inicial Decidiu se focar no primeiro deles. Eles. era a ideia que devia ser trabalhada sem grandes desvios esse redirecionamento desfez o impasse, com o foco naquela primeira proposta, Mari Shimazaki pôde pensar nos problemas do design sem precisar refazer toda a proposta para resolvê-los, assim junto com os outros designers da equipe Shimazaki resolveu os problemas relacionados ao contraste com os cenários escuros, através de texturas mais detalhadas algo que a tecnologia daquela geração de consoles permitia, e era notável o suficiente ainda que com uma cor parecida os diversos elementos de cenário e personagem fossem visualmente diferentes Porém havia uma questão, o que fazer com os vastos cabelos da personagem? Caminha pensou, se baioneta era uma bruxa com vários poderes, ela talvez não precisasse usar roupas. Seus cabelos magicamente envolveriam seu corpo, se tornando suas roupas. Essa ideia foi posta à prova e funcionou. Desse modo, o design da personagem finalmente se encaminhava para o fim. Logo teriam a baioneta definitiva, porém Caminha resolveu adicionar mais detalhes. Ele queria uma abertura, que tornasse visível uma boa parte das costas nuas da personagem. Algo que os jogadores veriam bastante num game em terceira pessoa. E o diretor ainda insistiu, para que outro detalhe fizesse parte da identidade visual da personagem. Óculos. Ele queria que a personagem usasse óculos, que dessem a ela um ar de autoridade. Algo como uma professora, e serviriam também para distinguir a personagem toda a equipe queria que Bayonetta chamasse a atenção visualmente e se sobressaísse sobre os olhos de um jogador que estivesse folheando uma revista de games com uma matéria sobre o jogo, por exemplo. Porém não foi fácil aplicar essa ideia não. Por algum motivo aquilo que Caminha chamava de a voz dos deuses e que na verdade era a equipe de negócios da empresa, pediu para que o time de desenvolvimento tirasse os óculos da personagem. Porém Caminha manteve-se firme e argumentou que os óculos eram parte da identidade visual da personagem Assim os óculos de baioneta Iniciaram uma guerra civil Dentro da Platinum Games O time de negócios por algum motivo Não queria que a personagem usasse óculos Enquanto o time de desenvolvimento Insistia em não obedecer E manter os óculos da moça Porém percebendo que o desenvolvimento Ficaria parado Enquanto o impasse e as discussões continuassem O time de negócios cedeu Baioneta teria óculos Oh, ainda bem, viu? Eu não imagino baioneta sem óculos, não. Com essa vitória, caminha, foi além. O diretor queria que os personagens secundários do jogo também usassem óculos cada qual personalizado de acordo com o estilo de cada um deles assim o design da personagem principal de certo modo deixou prontas as bases sobre as quais a equipe desenvolveria o design dos outros personagens sobretudo sua rival Jean partindo do preto de baioneta eles pensaram que sua rival deveria apresentar mais audácia através da cor então escolheram o vermelho é claro, e ela também usaria óculos, mas com seu estilo pessoal na verdade trabalhar no visual de Jimmy serviu como um alívio para toda a equipe depois do estresse das discussões sobre o design de baioneta porém esse ainda era um jogo de ação além de rivais individuais ligados à sua história baioneta precisava de alguém contra quem lutar os inimigos habituais do jogo mas quem seriam eles caminha reuniu os membros da equipe para uma discussão todos eles poderiam dar ideia sobre os inimigos do jogo a ideia escolhida para ser aplicada veio do designer responsável pelo modelo 3D de baioneta dentro do jogo, Kenichiro Yoshimura. Ele pensou que, com as bruxas por muito tempo, foram vistas como seres malignos no senso comum ocidental os inimigos poderiam ser anjos Kami achou essa ideia interessante e pediu para o produtor Yusuke Hashimoto desenhar alguns conceitos de anjos como inimigos para o game para serem apresentados à supervisão da SEGA o resultado tinha um traço único e agradou tanto que ele acabou deixando Hashimoto com mais essa tarefa além de produtor, ele seria designer dos inimigos do jogo como Kami não tinha tempo para supervisão de perto mais uma parte do desenvolvimento do jogo ele deu total liberdade criativa para Hashimoto que a utilizou muito bem ele pensou que para funcionar como inimigos no jogo de ação esses anjos tinham que ter cara de alguém que poderia te matar ao mesmo tempo que ainda eram seres divinos o resultado foram anjos com um visual que causava a sensação de estranhamento sendo ao mesmo tempo luminosamente majestosos e intimidadores depois de desenhar vários deles Hashimoto passou a escolher quais seriam os inimigos comuns quais seriam os chefes e em que pontos poderiam aparecer no game tanto em gameplay como em design eles ficaram menos previsíveis que os inimigos mais comuns em games de ação como demônios por exemplo porém baioneta Gene, os anjos e todos os outros personagens não viveriam seus conflitos do vazio a essa altura a equipe precisava desenvolver o cenário do jogo e para isso a Platinum contratou a designer e o Kimi Nakamura ela não estava no time inicial assim quando ela se juntou à equipe. Todo esse trabalho que investigamos até aqui já tinha sido feito, e a artista pegou o bonde andando e soube se valer disso como elemento criativo. Ela se baseou em todo o design já feito para os personagens para criar um cenário naquele estilo, mesclando o real e o fantástico. A principal referência nos cenários europeus. Porém, Nakamura não queria simplesmente imitar os estilos de arquitetura europeia no jogo, ela queria criar um cenário que tivesse ares europeus e ao mesmo tempo parecesse algo alienígena, e não se parecer com nenhum lugar já existente. Além dos cenários em si, Nakamura produziu itens e acessórios para os locais e personagens. Para isso se valeu de influências culturais diversas, produzindo artefatos cujos estilos tinham influências que iam da Rússia até o Egito Antigo. Com personagens, cenários e inimigos prontos, faltava colocar tudo isso em movimento. E é justamente movimento uma das palavras-chave da produção de qualquer game. E de baioneta não seria diferente. Era hora de cuidar da animação. Os movimentos de baioneta. Se a ideia de Kamiya era que os combates do jogo fossem verdadeiros espetáculos visuais... Bayonetta precisaria de um arsenal de movimentos elegantes e graciosos, que concretizassem o diferencial de uma personagem feminina que mesclasse sensualidade e ação. Para isso teria que haver algo de dança nesses combates. Assim, Camia e sua equipe montaram uma playlist e marcaram um processo seletivo prático para as dançarinas. Isso mesmo, eles queriam uma dançarina profissional para as capturas de movimento do jogo. No dia estabelecido, várias dançarinas compareceram e iam se apresentando uma a uma diante da equipe, que observava atentamente. Sem segundas intenções, quer dizer, eu acho. Quando todas as profissionais tinham se apresentado, a equipe não tinha decidido quem escolher. Nesse momento, uma última dançarina chegou, completamente atrasada. Quando apresentaram as músicas à moça, ela disse que não conhecia e pediu para ouvir antes de fazer sua apresentação. Sem dúvida, não era a melhor apresentação diante de seus avaliadores. Mas quando a moça começou a dançar, as dúvidas desapareceram. A equipe simplesmente soube o que era óbvio. Era ela. E ela se chamava Maiko Utida. A dançarina se entregou de corpo e alma ao projeto. Após horas cansativas de capturas de movimento, Kamiya pediria a ela mais alguma dança. E ela imediatamente continuaria trabalhando. Até quase a exaustão. Maiko estranhava fazer aquele tipo de dança. Utilizando os equipamentos de captura. Que faziam ela parecer uma ciclista. Porém o resultado era quase hipnótico. Ela era a baioneta. Todos os movimentos capturados. Foram utilizados em algum ponto do jogo. Nada se perdeu. E o trabalho de Maiko. Ainda inspirou Camilla. A criar uma cena de dança de baioneta. Como uma espécie de recompensa ao jogador. Ao final do jogo. Porém colocar todos esses movimentos num jogo demandaria alguém que conseguisse harmonizá-los de modo funcional num gameplay a pessoa escolhida para essa tarefa foi apontada especificamente por Kamiya. Era o diretor de animação. E Oda Shimomura. Kamiya já tinha trabalhado com ele. Em projetos anteriores. E ambos tinham um bom entrosamento profissional. Porém quando foi convidado para se juntar à equipe. Shimomura ainda estava trabalhando em Devil May Cry 4. E após isso planejava se distanciar da produção de games. Pois era algo que precisava de muito comprometimento. Assim a princípio ele rejeitou a proposta. Porém Kamiya não desistiu. Ele simplesmente não queria outra pessoa para aquele trabalho. E diante da insistência apaixonada de Kamiya, Shimomura acabou cedendo ao ver o quanto o diretor se importava com aquele jogo e a sua participação. Shimomura começou estudando atentamente tudo o que tinha produzido até então. Baseado nisso, ele começou a trabalhar nas cenas de combate. Para em seguida colocá-las no storyboard. Com as cutscenes e outros momentos do jogo. Formando uma peça só. Além disso, ele contratou atores de ação. Para experimentar os movimentos de combate do game. E o seu comprometimento o levou ainda além. No seu estudo sobre a personagem principal, ele atentou justamente nos seus óculos. E decidiu usá-los. Como um elemento da sua sensualidade A personagem nunca seria vista sem eles Todas as vezes no jogo em que ela fosse tirar os óculos A câmera mudaria de perspectiva Escondendo seu rosto E isso criava um efeito de nudez oculta E curiosidade como um elemento tão simples quanto óculos ao explicar essa decisão para Kamiya. Shimomura teria dito. Os óculos de baioneta. São como suas roupas íntimas. Não devem ser tirados. Em circunstância alguma. Posteriormente. Kamiya diria abertamente que, na sua opinião, Shimomura, que se juntou à equipe quando a personagem já estava pronta, conhecia a Bayonetta melhor que ele mesmo. Na verdade, Shimomura não era um gamer, mas ele gostou tanto do jogo, que aproveitava todas as oportunidades que lhe davam para testar o game antes do seu lançamento. Contudo, toda essa música e movimento precisava de som, não dava para negligenciar um aspecto essencial. A música de Bayonetta para a trilha sonora do jogo, Kamiya contou com uma equipe de som liderada pelo compositor Hiroshi Yamaguchi, e que também queria inovar na música. Como jogos de ação, em geral, contavam com trilhas sonoras mais pesadas, ele pediu para que o compositor fizesse peças menos hardcore. Ele queria algo que fizesse com que os jogadores, só pela música, soubessem que havia garotas bonitas combatendo na tela. Era um conceito problemático e difícil, é verdade. Mas Yamaguchi aceitou o desafio. A princípio ele resolveu tirar as guitarras elétricas de cena. E produzir algo que combinasse com a graça e elegância dos movimentos. Camilla gostava de música espanhola. E sugeriu esse estilo para o compositor. Que por sua vez era fã de jazz. Assim ele resolveu produzir algo como uma mescla de temas desses dois estilos. O resultado agradou o diretor Yamaguchi. Que seguiu nesse caminho num processo de tentativa e erro. Até lentamente compor cada música da trilha sonora do game o resultado foi algo parecido com uma mistura de jazz com pop dos anos 70 era marcante e se casava muito bem com o jogo. Porém Kami ainda tinha mais uma surpresa. Ele queria se aproveitar do fato da SEGA como distribuidora do game. Pois ele mesmo tinha sido um ávido jogador dos arcades da empresa. Na sua juventude Kami tinha despejado uma fortuna de moedas em máquinas de arcade. Como Afterburner, Outroom e Space Reia. Assim concebeu uma ideia ousada, propôs a SEGA que utilizassem a trilha sonora desses jogos em baioneta e acabou solicitando também de Fantasy Zone, arcade icônico na história da empresa. Era uma proposta ousada, e ele achava que a SEGA não concordaria. Porém, a casa do Sonic concordou em recebê-lo para que ele, junto com Yamaguchi, apresentasse as músicas dentro do gameplay de baioneta. E a ideia foi aceita. Yamaguchi teve liberdade para dar um. Novo arranjo a essas músicas clássicas, com uma tecnologia que ainda não existia na época dos seus jogos originais. Com esse último toque, e três anos após o início do seu desenvolvimento, Bayonetta estava quase pronto, restava aguardar pelo seu lançamento e legado. Era a vez da SEGA trabalhar, afinal seria ela que distribuiria o game, e a velha Gigante Azul fez o serviço. Após o seu lançamento, o jogo gradualmente recebia retorno positivo do público e também da crítica, apesar que toda a sensualidade envolvida nele acabasse fazendo com que recebesse restrições em alguns territórios. Nos Estados Unidos, por exemplo, o jogo ficou para maiores de 17 anos, enquanto a IGN afirmou que o game continha muita ação misturada com uma grande quantidade de fanservice. Mas o sucesso veio, e teve um impacto bastante significativo em Camille e toda a sua equipe. Eles tinham elevado tanto os padrões e as expectativas de produção, que o resultado final lhes pareceu aquém do que desejavam. A SEGA, inclusive, teve que contratar outras companhias, para trabalhar em alguns ports posteriores do game. Mas o sucesso de Bayonetta com o público, restaurou a moral da equipe da Platinum Games. E fez com que se sentissem recompensados por realizarem aquilo que investigamos nesse vídeo. O desenvolvimento de Bayonetta. Eu joguei Bayonetta no meu Playstation 3. E eu vou falar, eu gostei bastante do jogo. Só que ele não foi para mim marcante. Até que há bem pouco tempo atrás, saiu Bayonetta 3. E eu não tinha jogado o 2. E eu vou te falar que eu não lembrava muito do primeiro game. Por isso eu fui rejogar. E o que aconteceu? eu me apaixonei pelo jogo, muitas coisas eu não lembrava e tinha me esquecido da história, de todos os momentos engraçados e de toda a jogabilidade impressionante e isso me fez a chegar nesse ponto aqui, fazer esse vídeo por isso hoje mais do que nunca, eu tô muito curioso para saber a sua história com baioneta. me fala aí nos comentários e se você quiser ganhar um coração meu, diz aí nos comentários Bayonetta